E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo Olá, amiga. Olá, amigo. As condições continuam amplamente favoráveis a temporais. Não diretos, como aconteceu no último final de semana, quando nós tivemos em quatro horas aí perto de 400 milímetros e depois, durante o dia, chegou a 600, quase 700 milímetros no litoral norte. A tragédia, infelizmente. Nós temos aí pela frente temporais localizados, que podem ser fortes num lugar, em outros só barulho, em outros nada, né? Não acontece nada. Isso decorrente do quê? Da umidade do clima abafado voltou àquela condição de antes dessa tragédia toda. Sol, calor, nuvens e chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite, que pode se estender também durante a madrugada. Isoladamente, porque tem uma baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que está elevando as nuvens, o ar quente, clima abafado, com umidade, não dá outra, é formação de nuvens, de tempestades temporais, isoladamente. Isso vai acontecer hoje com 30 graus de litoral, 32 na capital, 32 a 34 graus no interior do estado. Essas as máximas. Tempo instável, portanto, morro encharcado, sinal de perigo, muita atenção e cuidado. Qualquer novidade, 199 Defesa Civil. Grande abraço a todos. O aumento tempo.